Olá, estou aqui com o Marco que é meu amigo pessoal e é o criador do programa Cérebro Harmônico. Estou uh, aqui na casa dele e vim aqui para a gente bater um papo, né Marco? Isso, vamos então, lá. Então, me fala uma coisa assim que tá, tem suscitado a curiosidade de muita gente. É, como é que você chegou a formular e, e, e desenvolver esse programa Cérebro Harmônico? Então, Bernardo, o que O que aconteceu? É, eu sempre estava com falta de energia. Durante cinco anos eu ia de médico em médico, e toda vez eles falavam, é ah, estresse do dia a dia, isso é natural, normal, é, todas as pessoas têm esse problema. Eu falei, não é possível, né? Um belo dia, ouço um amigo dizendo que ele foi numa clínica do sono e que ele descobriu que ele tinha um determinado problema. Eu falei, será que eu tenho esse mesmo problema? Fui numa clínica do sono, me encheram de eletrodos na cabeça, e eu passei a noite ali sendo diagnosticado, testado, para verificar o que, que eu tinha em relação ao sono. E o resultado foi que eu tenho um aproveitamento só de 67% do meu sono. Então você imagina o seguinte, se eu durmo 6 horas por noite, na realidade o aproveitamento era menos de 4. E isso causava essa exaustão. E o médico me receitou um remédio, tarja preta, em que eu teria que tomar para o resto da minha vida não só pelo custo do remédio, mas quando eu comecei a ver a bula, pelo menos 22 características negativas de danos que ele ia fazer à minha saúde. Então, imagina o seguinte, eu ia resolver um problema para prejudicar mais 22 áreas da minha saúde, uhum. sem condição. Eu falei, eu não quero ficar dependente químico, não quero ter problema de outros problemas de saúde e quero melhorar minha qualidade de vida. Comecei a pesquisar, então comecei a pesquisar em sites internacionais, brasileiros... É, site em espanhol, site em inglês, site em italiano, começar a ver se eu encontrava algum assunto sobre esse tema. E eu comecei a perceber que, algum tempo atrás, o Dalai Lama, ele permitiu que os monges fossem submetidos ao eletroencefalograma e à máquina de ressonância eletromagnética hum. durante uma meditação. E durante essa meditação que eles faziam, eles conseguiam mudar... E alterar as ondas cerebrais. Então cientistas descobriram que tem uma possibilidade de você reproduzir esse estado como se fosse uma engenharia reversa. Então existem determinadas frequências que você ouve que simulam é, de uma forma a modificar as suas ondas cerebrais de forma como se fosse um instrumento musical, ou seja, ela cria uma vibração que faz com que você entre em harmonia com as suas próprias ondas. Então, ele afina o teu cérebro. Hum, ele começa a fazer com que o teu cérebro comece a produzir de forma natural essas mesmas frequências dos monges ou de outras pessoas que têm determinados estados alterados, que treinam já há 20, 30 anos, só que de uma forma imediata. E aí eu percebi que era possível fazer o mesmo. Então, comecei a estudar sobre isso. Inclusive, acabei escrevendo aquele livro, né, O Segredo das frequências, sintoniza a sua vida, e comecei a usar em mim. E eu comecei a utilizar principalmente para foco e para desenvolvimento de determinadas áreas da minha vida, principalmente na parte de atividade física, que eu tenho um programa chamado Treino Esparta, que é para fortalecimento da mente, utilizando exercícios físicos. Então, em três meses eu comecei a utilizar essas frequências para me preparar para uma maratona de 42 km. Eu nunca tinha feito uma maratona de 42 km, e de outubro até janeiro eu me preparei, consegui fazer essa maratona, consegui me recuperar em tempo recorde, utilizando essas frequências e fazendo todos os meus treinos. E ó, que eu não fiz treino como todo mundo que faz todos os dias, todo regrado, não. Eu fiz seguindo uma metodologia minha, do, do próprio treino Sparta, mas sempre utilizando essas frequências. E desde então, não tomo remédio para dormir, uso as frequências, para a parte de foco uso as frequências, para a parte de sentimentos ou emoções negativas, utilizo as frequências. E para uma grande série de é, transformações, eu descobri que essas frequências têm essa possibilidade. E aí eu junto várias tecnologias e para fazer algo diferente do que aquilo que eu estava encontrando. Serviu para mim, tenho visto que tem servido para muitas pessoas. É. E como é que foi a experiência do, da... das... do uso das frequências... No treinamento, no, no teu programa do treino no como é que foi isso assim? Você pode detalhar mais alguma coisa? Posso. Primeiro, quando a gente faz alguma atividade física, grande parte das pessoas faz por necessidade de saúde, melhor qualidade de vida, como se fosse um banco de investimento de saúde para o futuro. Então, quanto mais antes você começa a cuidar da tua vida... Da tua saúde física, melhor. Eu tava 30 anos sem fazer atividade física. Caramba! Então imagina né o esforço que eu tive que fazer. E sem energia? Eu conseguia fazer atividade física. Durante dois anos eu já estava fazendo o um exercício físico, utilizando o treino esparta. Mas eu pensei, como eu posso potencializar esses resultados? E aí, em vez de só fazer atividade física correndo, eu comecei a fazer atividade física correndo, usando as frequências. E eu criei uma trilha específica em que eu uso não só a frequência orgânica, mas sugestão subliminar. Ah, sim. E isso potencializa o resultado. Então, com a sua eu... própria voz, né? Não, com uma voz robotizada de um hum. script que eu criei, que inclusive está no meu programa, que é fornecido para quem adquiriu. Então, se sim. você quiser fazer uma atividade física, tem esse áudio e também tem o áudio que eu mandei produzir nos Estados Unidos justamente só para foco de exercício físico oh, então ele já é feito de uma forma tal para você conseguir se superar e superar os seus limites então toda vez que eu fazer atividade física eu, coloca, eu coloco essa frequência com esse áudio e faço a minha atividade física o que, que acontece? eu começo a produzir endorfina, serotonina todas as químicas que são positivas para o corpo humano as frequências me ajudam a produzir, só que de uma forma natural, sem ter que ter remédio. Então eu consigo ter um sono restaurador. Ao ter um sono restaurador, minha parte circulatória e imunológica melhora. Eu tenho menos, vamos dizer assim, substâncias ou hormônios que possam me fazer mal, porque justamente por ser restaurador ele promove uma melhor divisão celular, ele promove é, os melhores hormônios para você, então você passa a ter uma energia restauradora. Isso sua imunidade também. É, e um, um detalhe patológico. que eu não comentei, é que eu pensava que eu podia fazer uma cirurgia para resolver meu problema crônico de respiração e eu não podia então... Você <risos> não podia ou não precisava? Eu não podia porque não servia pra mim ah. E aí, você ia fazer uma, uma, é, uma intervenção em vão. Isso, o próprio médico falou que não, no meu caso não se aplicava porque era uma alergia que eu tenho que engrossa as salsichas do nariz uhum. e por isso que eu tenho esse problema da respiração. Aí fui em outros médicos também fazer tratamento para tentar descobrir que alergia era essa, mas nenhum dos tratamentos adiantaram. Então, e você curou isso? Eu uso as frequências justamente para poder ter um melhor sono. Hum. E essas salsichas internas não tem inchado, não? Não, você tá... é crônico. Então é eu, crônico. Eu, eu utilizo as frequências para ter uma melhor qualidade de vida, e mais energia e melhor disposição. Sim. E do, é, do que você tem ouvido é, de retorno das pessoas que já adquiriram e estão usando, inclusive eu sou uma delas, mas qual tem sido a média de resultado, sim? Qual tem sido o prazo mínimo para que os primeiros resultados sejam obtidos quando as pessoas começam a utilizar as frequências? Excelente pergunta, Bernardo. Tem que pensar que cada pessoa tem uma psicologia e tem um corpo. E a nossa natureza anatômica, a nossa parte psicológica, por ser individual, pode variar de pessoa para pessoa. Eu falei que eu fiquei 30 anos sem fazer atividade física. Adiantaria eu ir para uma academia no primeiro dia, fazer todos os exercícios achando que eu ia sair de lá sarado? Não. Existe o é Uma necessidade gradativa de você se reprogramar. Então, algumas frequências são necessárias que você faça esse trabalho, você vai se condicionando dia a dia. É um processo. Agora, existem frequências, por incrível que pareça, a de foco, que praticamente 100% das pessoas já no primeiro dia têm resultado. Mas eu não posso falar para as pessoas, ah, ter resultado imediato. Não. Eu, eu é bom que você seja cauteloso. É, né? Eu entendo que cada pessoa tem uma forma, uma constituição e tem um resultado diferente e que pode ou ser instantâneo ou pode levar um determinado tempo para ela se adaptar. É, isso vai ser individual, né? Sim, mas é, é extremamente rápido. É pessoa para pessoa. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. Hum. Tem mais alguma coisa que você gostaria de, de falar sobre esse trabalho, porque eu sei que você é um cara apaixonado e eu acompanhei, tive o prazer de, de acompanhar e apoiar o, o momento em que o livro ainda estava sendo produzido, enfim, eu estou participando já há algum tempo e isso me dá muita alegria. Mas tem mais alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de dizer aqui para os nossos amigos? Bom, já que você está me dando oportunidade, Bernardo, Todos esses programas que eu comentei com você, do Cérebro Harmônico, Treino Esparta, são todos relacionados a uma mudança não só de mentalidade, para a gente mudar o nosso estado interno, mas também para produzir uma transformação pessoal. Ou seja, eu sempre tenho em mente que eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E eu tenho um grande projeto, que é uma rede social chamada Friend for Life. Todos esses trabalhos que eu estou fazendo são, primeiro, para minha transformação que eu pude aplicar em mim mesmo, e pelo fato de eu perceber que essa transformação ocorreu em mim, eu vejo que ela impacta outras pessoas, e por isso eu criei para que as outras pessoas pudessem utilizar. Mas é para angariar recursos, para desenvolver a, a rede social de saúde, para fazer com que as pessoas não tenham seus sonhos terminados antes do, seu, do tempo. Isso é um projeto muito muito interessante, né um projeto... Pensando no coletivo. É. Sucesso para esse projeto. Te agradeço, Bernardo. Prazer. Estamos juntos. Obrigado.